O Dicionário Indígena Ilustrativo, desenvolvido por estudantes de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, se tornou uma importante ferramenta de resistência e convívio com jovens não indígenas. Muita gente olhava de um jeito que pensava que a gente era muito tímida, a gente não falava nada. Aí tem que ver a professora Marciana, né? que sem ela não ia surgir esse projeto. Né, conhecendo a sua história, as suas ancestralidades e por meio disso eles mesmos propor esse movimento de resistência. Resistência, protagonismo e resgate de uma cultura os pesquisadores colocam até como língua extinta, e aí nós é, essa, esses alunos veio para negar isso, né, e para resgatar todos esse movimento. E entrou também para a gente uma parceria que foi muito importante, que foi o Instituto Votorantim, né, que a partir do, dos projetos premiados a gente pôde levar o nosso projeto para o Brasil inteiro. Eu espero que esse dicionário é, ensine outras crianças muito bem, né, igual para não ter preconceito um com a etnia um do outro, né? Que a gente, nós indígenas, nós sofremos muito preconceito, né? E através desse dicionário é muito importante para o futuro, né?